Beleza, pessoal. Questão 5 da prova da ESA de 1982 para você aí que está querendo ganhar confiança com a matemática. A gente precisa primeiro trabalhar matemática básica, então é por isso que eu criei esse projeto né, de, de resoluções de todas as provas desde 1982. Vamos trabalhar, ganhar confiança e ser aprovado aí na parte de matemática na prova da ESA, nas outras também, mas o meu objetivo aqui é treinar você para a prova de matemática. Fica aí. Bom, pessoal, vamos lá. Ó, aceitando aqui, deixa eu mostrar a questão para vocês, né? Questãozinha 5. Ele faz o seguinte, ó, dado o número 57, isso aqui é um número, né? Com os algarismos 5, 7, A, 3 e B, então isso aqui é um número... É, substituindo A e B, respectivamente, por algarismos que tornem esse número divisível por 2. Ele quer que esse número é, seja divisível por 2, por 5 e por 9 ao mesmo tempo. Então, ele quer que esse número seja divisível por esses três números ao mesmo tempo. Vamos lá, pessoal. Ó, isso aqui é o critério de divisibilidade. Eu até postei um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. E a gente precisa se ligar no seguinte, para ele ser múltiplo, ou melhor, divisível por 2, esse último algarismo aqui, ó, o B, ele precisa ser divisível aí, pessoal, por quem, ou melhor, ele precisa terminar, né? com algarismos pares, ou seja, terminar com 0, terminar com 2, terminar com 4, 6 e 8, são os algarismos possíveis para B aqui. Para esse número ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou com 5. É isso que a gente aprendeu nos critérios de divisibilidade? Para terminar, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos, você somar todos os algarismos aqui, ó, tem que ser um número divisível por 3, aí ele vai ser um número... É, divisível por 9. Então, vamos lá. Ó. A gente pode eliminar ó, a seguinte situação. B aqui, é, ele precisa ser 0 ou 5, mas ele também precisa ser par. Então, não pode terminar com 5, porque para ser par, precisa terminar com o número par. É né? isso, um algarismo par. Então, aqui, ó, B ele vai ser igual a zero, essa certeza que a gente tem, ele termina com zero. Olhando as alternativas aqui, a gente tem a B e a C aqui, ó, a segunda e a terceira. Né? Então, pessoal, será que pode ser 3 aqui no lugar do A? O A pode assumir o valor 3, o algarismo A, ou vai ser o 7? Vamos lá, a soma tem que ser, para ser né, divisível por 9, a soma aqui tem que ser divisível por 3. Então, vamos lá, 5 mais 7 é igual a... É 12 12 mais 5, que a gente já conhece, vai ser igual a 15. 15 mais 0 continua sendo 15. Pessoal, olha só. Esse algarismo aqui, se você for observar, né, por 3 daria certinho, porque 15 mais 3 é igual a 18. E 18 vai ser o um número divisível por 3. Se eu colocasse 7 aqui, ó, se eu colocasse 7, eu teria como soma dos algarismos um do número igual a 17. 17 não é divisível por 3, tá? Então, a alternativa correta aí seria 3 e 0. O A seria 3 e o B seria 0. Vamos ver se a resposta está correta. E, confirmando aqui a nossa resposta, a resposta seria a letra B. Tranquilo pessoal, então aqui ó, questãozinha de critério de visibilidade, que hoje em dia não é tão cobrado dessa forma, pode cair dessa forma, é, dependendo da questão a gente pode complicar um pouco mais, porém isso aqui é super importante na hora que você tá resolvendo, é, por exemplo uma PA, é, que você quer calcular, Pô, será que esse número é divisível? Eu já vi muito nisso, né, nesse assunto né? Será que isso aqui é divisível por 2? É divisível por 5? De uma forma rápida a gente consegue calcular é, um número, ou encontrar um número que é divisível por 5, por 9, por 3, enfim, apenas conhecendo esses critérios. Então, não deixe de aprender, faz parte da matemática básica também. Beleza? A gente se vê na próxima aula.